Aperta o play e deixa os meninos se matar, certo? Fazendo freestyle aqui nessa sessão. Não sei se você entende, mano. Vocês dois que são vacilão. Aê, parceiro, eu bato nos irmão Hoje os dois vai tomar bala e olha que eu nem sou cosme na minha Então, entende? Esse momento bato nos trouxas e isso virou meu passatempo. Esse é o momento, não faço poesia O Fernando Pessoa e me mim, mano, morreu faz tempo Pra demorou essa levanta Você vai tentar, mas aqui Sua fé não vale de nada Sabe por que aqui eu curto som? Da hora sua feita, mas aqui o seu talento Nem tá vendo então entende Aqui você se rende, porque aqui Meu mano, Guilherme surpreende Sabe por que? A rima dispara um salve pro dois, sai tá e eu espanco esses dois caras. Esses dois caras, cê tá moscando Eu vou fazendo o freestyle, mostrar que cê tá chapando Porque freestyle é meu grau, cê vai mandar bala Pode mandar, não sou diabético igual pra que tal Então pode vir, você sem problema Fazendo a rima, sempre se libertando das algemas Falou de Fernando Pessoa, seu boçal Perna do pessoa, e o c animal. Você é animal, eu te bato hoje. Diabético, não quis mandar rima, isso é com doce. Eles não estão vendo, olha só meu mano, meu talento, ninguém vê, ele só segue escutando. Cala a boca do esponso esse é com doce e esse aqui é o cu solto. Presta atenção, cê vai cair no free. É né? tal? porque ele manda bem, cê manda mal. Cê manda mal, cê acha que tá com tudo? É pederastia, isso tudo é falta de conteúdo. Que isso? Cê não tem argumento. Apresentar, desse jeito sem nunca vão representar. Ah, uh, cê me entendeu que eu não paro. Olha mulher moleque, o meu nível aqui é raro. O seu talento com meu, meu mano, eu nem comparo. Sua boca fala mais bosta que o intestino do Bolsonaro. Calha essa boca meu parceiro, vocês dá desgosto É Bolsonaro, sua rima não guardo no bolso Acho melhor você sair daqui nesse free É certo que hoje meu mano eu vou te contundir Vai te contundir, cê vai tomar um toco É tipo Bolsonaro, tá na bolsa de coco Sem entendeu? não dá pra apresentar só De chegar perto o odor já dá pra sentir <risos>